com vocês. Quando eu apareço aqui sozinha, vocês já sabem, né? É o quê? Trolagem! O que, que eu tô armando? Eu falei pro Thiago que eu queria dar uma volta no caminhão, né? Porque aquele caminhão é sensacional. Eu falei, Thiago, eu queria dar uma voltinha nele. Aí ele falou assim, então tá. Vamos lá no jardim, né? Que é o mesmo jardim que nós levou. O caminhão pro pai dele, que lá não tem casa, não tem perigo nenhum. Então, eu tô indo ali buscar o Hélito, que o Hélito vai ajudar a gravar, né? E eu vou armar com o Hélito de me ter batido o caminhão. Como vai acontecer isso? Eu também não sei. Vou dar uma improvisada lá. Então eu vou tentar falar pro Thiago ficar filmando e eu dar uma voltinha sozinha. Não sei se ele vai deixar também eu dar uma voltinha sozinha, né? E eu vou fingir que eu bati o caminhão. Eu eu, eu, eu, eu tô nervosa já. Olha, tô até gaguejando já. Eu não sei nem dirigir o caminhão. Imagina se eu bato de verdade. Ai, Jesus amado. Eu tô indo ali buscar o Elito. Ele vai me ajudar nessa. Eu vou ter que contar para ele, porque eu preparei um negócio aqui que já eu mostro para vocês. Nossa, vai ser sensacional. Bora, bora, bora buscar o Elito. Vamos Fih. Você vai me ajudar em uma, hein? lá. O Elito chegamos aqui no jardim. Tá vendo ele já? Não. Eu não tô vendo. Deve estar mais baixo, baixo, né? Então, aí tem que dar um jeito depois de andar no caminhão. Só eu, eu e você. Aí vim aqui pra cima, ó, tá vendo? As ruas aqui, ó. Entrar num, em cima de uma calçada assim, sei lá. Tem um negócio de poxa aqui, né? No então... Baixo, então. Uhum. Ah, lá, ele tá lá embaixo, não tá? Tá, olha lá ele. Então... Vou gravar agora com o celular, vamos deixar ele gravar tudo certinho, tá? E depois na hora que a gente sair, tentar sair nós dois, a gente grava. É. Fala galera, eu sou o Thiago Furacão, pessoal, hoje a Thaís. Mano, certo, ela inventou de dar uma volta no caminhão Pela primeira vez, ela nunca dirigiu um caminhão Será que você vai dar conta, Therese? Ah, Thiago, é muito lindo, eu gostei demais Esse caminhão queria dar uma volta Seu pai deixou? Ah, meu pai deixou, né? Mas eu não quero deixar não, cara Você vai dar uma volta no caminhão Peraí, você já bateu um monte de carro, meu Meu sonho era dirigir uma carreta Mas não tem carreta, mas é o caminhão mesmo Ué, você acha que ela vai dar conta? Espero que sim, né? Sabe, ah, velho? Pelo Nossa. amor de Deus. Não, é, não deve ser tão, <coughs> tão diferente de um carro. Ah, é, é, é diferente. Não, não é, é não. O freio é diferente, o câmbio é, diferente, é bem ah. diferente, cara. Se você virar, não é igual o carro, senão você vai sobe e sobe a calçada. Meu é Deus completamente diferente. Eu mesmo não sou acostumado, cara. Mas, velho, nós vamos, vamos, vamos tomar cuidado. Galera, esse é o caminhão novo do meu pai, para quem não sabe, eu e a Thaís deu de presente para ele, saiu vídeo aí no canal, vocês podem assistir os vídeos que saiu, e a Thaís decidiu dar uma volta no caminhão pela primeira vez, então vamos fazer esse vídeo aí, ela dando a volta no caminhão pela primeira vez, então já deixa muito like, deixa nos comentários, vocês acham que ela vai dar conta, vai conseguir sair do caminhão aqui? Vocês acham? Eu acho que sim! Espero que sim, né? Se inscreve no canal e bora para esse vídeo! Bom, galera, então a gente vai lá para poder filmar a Thaís andando no caminhão. Passa aí, Wellington. Não, Thiago, filma você aqui fora que você consegue filmar melhor, pegar um steak bem legal e o Wellington filma lá dentro. Ah, é, então tá. Ah, mas cuidado, hein, velho. Não, de boa. Aí pega uma filmagem bem legal. Tá. Ó. Mas você vai filmar aí dentro também? Não, ó, daí o Wellington filmou para mim aqui. Então. Ah, então beleza. Cuidado, hein, Thaís. Nossa. Vai devagar, velho, pelo amor de Deus. um pouquinho o banco, pra ninguém aqui. Ah, eu não sei não, hein? O Thaís vai querer virar a caminhoneira. Vai pegar o caminhão e vai partir para a estrada. o tamanho disso, gigante, grande. Mano, olha isso, galera. Olha esse caminhão. Nós vai colocar um baú nele vai desivatear o furacão, filho. Isso é louco. Thaís, você sabe ligar isso aí, né? Olha, é freia ar, não é... Você não deixa para frear em cima que você vai estranhar, é cara. Aqui. Claro que é. Não, você não vai apertar botão nenhum aí. Aqui é a primeira, né? É a primeira. Ah, tá marcando aí, velho, e posso ligar ele na primeira? Não, desengata para ligar o caminhão Desengata? Meu Deus, não sabe nem dirigir <risos> Tá achando que ela vai acabar com tudo Tem que <coughs> Não, pode ligar, já está com ar Olha isso mano. Do nada apareceu um tiozinho ali, mano Vai filmando ela então, ó. Vai que eu vou pegar um steak aqui. Tá escavioneiro, hein? Na verdade até eu tô com medo, pra gente. É a primeira vez que eu tô dirigindo um caminhão, Wellington. Caramba, mano. Será que ela vai dar conta? Ah, ó, conseguiu subir o caminhão. Eu vou bem devagarinho. Coelho do céu! Dá, dá, dá umas aceleradas, uma olhada ele ficar assustado. Ué, eu não sei nem trocar demais. Ó, oh, não tá engatando a segunda. <risos> vai, Thaís, engata? Ih, não tá conseguindo engatar. Engatou a segunda, agora vai. Acelera, acelera. Ai, meu Deus, vai tá morrer. Oh, <risos> Gente, ela não sabe dirigir de verdade mesmo. Oh, ele tá pedindo segunda marcha, mas aí não anda. E bota a segunda. Mas não vai, ó. Oh. Ele... Aí, ó. Você aí, tem ó. que acelerar mais na hora de trocar. Agora volta para a primeira. Acelera bem forte. Nossa, o Thiago vai me matar. Pode acelerar, pode acelerar. A hora que ele... Subir bastante eu tô você pode não tá tudo Tá no máximo! Você não apertou o, o botão da troca de câmbio ali? Ó, oh, ele não vai, só vai na primeira mesmo, Gente, cara. Gente, eu tô com medo dela pra ter esse caminhão de verdade. Mas eu saí do lugar! É. Eu tô dirigindo! Aonde vai? Né? Aqui mesmo? Eu acho que por aqui é se você subir ali no meio, ó? Ah, não, mas aqui, vamos tá aqui, ó. Não, aqui, ó. O que, que você acha? Tem que você perto de um poste, tá aí, de alguma coisa, assim. Com meda, não tô conseguindo nem trocar demais. Como que eu vou subir em cima do meio fio? Vira naquela rua ali, ó, e vamos caçar alguma coisa ali por cima. E se eu entrar aqui, ó? Se eu subir aqui Você manda calçada? Boa nessa rua aqui, ó. Eu acho que é melhor nessa rua. Nessa daqui? Então vamos ali. Eu queria só engaterar a segunda. Aí, ó. Vai morrer. Eu acho que você tá acelerando um pouco. <risos> Jesus! Galera, ela não tá dando conta, não. Ela não tá conseguindo nem engatar o caminhão. Mas não sei por que, que eu fiquei aqui. Ela falou para tirar take, fazer take. Olha, ela só saindo aqui. O Wellington não conseguia fazer isso aqui. Eita, isso. O tiozinho tá queimando a natureza. Meu sogro vai me matar. <risos> Aí ó, virando isso aí ó, oh, dei certo, mas uma curva bem aberto, hein? Ó, oh. eu faço andei... uma caminhoneira já. Só que eu andei o goleiro um inteiro na primeira. Tá em bota bem perto daquele poste, Ponto, mas como que eu vou subir? Fio? Não... Que bem perto, você tá louco? Não eu não consegui nem vir aqui nem... Eu vou pôr bem perto aqui, tá bom, assim ó. E será que não vai pegar? Quer que eu desça? É, desce aí onde o falei. Ai meu Deus, é ah, pelado. Puxou o freio de mão? Puxei. Tá... Nossa senhora! Pode... Ué, céu, olha isso, cara. Ele vai vir por aqui. Ele, corre, ele, tá ele vai achar que bateu realmente pessoal. sal. Está do lado do Vamos fazer assim. Vem aqui. Você vai ligar para ele agora. e vai falar, corre aqui, corre aqui. Corre aqui que a Thaís bateu o um caminhão. Liga pra ele. E a bomba de fumaça. Daí, na hora que nós vê que ele tá vindo, você liga. Deixa Daí, eu liga pra ele aqui. Área. Tem que ligar, tem que colocar meio de debaixo. É isso. Aí, liga pra ele. Fala Tá, ué, tudo, tá aí, Thiago, corre aqui que ele tá aí de bater o caminhão. Você vai ficar dentro do caminho? Não, eu vou ficar aqui chorando. Daí, você vai filmar, tipo, sem ele ver, tá? Na hora que ele vai chegando. Vem é mais pra cá por causa do vento, ó. Thiago, Thiago. Tiago, sobe aqui rápido. Corre aqui atrás bater o caminhão, Tiago! Thiago! Tiago, sobe aqui logo, rápido, rápido! Eu acho que o caminhão tá pegando fogo, Tiago! Tá pegando fogo! Tá pegando fogo, Tiago! Tiago! Aqui em cima, sobe aqui, Tiago! Tá pegando fogo! aí, pessoal! Você tá esperto agora. Na hora que nós ver ele chegando, você acende o pronto. Cadê, a fumaça? Ué, você vai acender aonde, cara? Dentro? Da... Dentro do caminhão, meu Deus do céu. Eu acho. Eu, meu Deus do céu. Ele matar. Já, Rápido, vai. Caraca, o Deus do céu. Ele vai matar nós. Ele vai matar você junto, tá? Ai, meu Deus do céu. O ele do céu. Tá saindo. Nossa, eu não tô vendo a fumaça. Nossa, que... Nossa senhora. Nossa, tá dentro do eles são você, olha isso, gente. Vai lá, ele tá aí, Ele tá vindo, assim. tua tá o celular. Filma. Ai, velho. Fogo, Thiago! a mangueira! Ai, cara, tô a mangueira! Ai, a porra, Deus, eu não sei, cara. Baixo, fumaceiro, cara! Ai, tá aí. Thiago, tá bom, ah, vai! <risos> Não é bom trollar a gente, não é bom trollar a gente? Ah, mesmo mesmo, beleza, então beleza então! Bati o caminhão! Olha essa fumaça, pessoal! Ué, tu vai dali pra pegar onde esse caminhão tá! Olha! Nossa, gente! gente esse caminhão também! Caraca do céu! Ah, então por isso você eu ficar lá embaixo, né? Que pegar que que tem que ter! Que sinistro! O <risos> que, que você achou, Thiago? Ah, o que, que você achou? Olha, Thiago, parecia Sim. mesmo, cara. Tanta fumaça tava saindo. Nossa, velho. Matata, é isso, mano. Por que você fez isso, velho? Você gosta de trollar a gente? Chegou na camisa agora. Foi, foi, foi ideia do Hélio, tá? Ah, você está ferrado. Foi tudo ideia do Hélio. Ele falou que você trollou O outro que ele queria trollar que você. Eu coloquei bem ali embaixo, para que estava saindo do motor. Então, né? achei que era alguma mangueira, alguma coisa, não achava, cara. escutando <risos> barulho. Nossa, Nossa. velho. De lá dava para ver uma fumaça, velho. Nossa, mano, que... Ah, você achou? vá lá pra merda, o você achou? Gente, eu não podia deixar eu tive essa ideia onde eu falo que dar um eu consegui dar a volta. Eu andei em primeiro o tempo todo. Ah, eu vi você conseguindo encartar o caminhão. <risos> eu andava, colocando o segundo, caminhão no vinha. Eu tinha que voltar pra primeira, andei em primeiro o tempo todo. Ah, mas, mas eu fui muito burro. Você falou assim, fica aí pra você fazer um take. Que take? Você <risos> saiu afogando o caminhão? Depois que eu fico Ué. vendo, mas que tem que ela mandou fazer? Vai ser caiu igual é, Ah, fácil, né? Não. Pessoal, manda mais ideia lá no meu Instagram, vocês estão me mandando cada ideia top, hein? Brigadão por ter assistido até aqui e vai ter muito mais trollagem. Vai, vai. vai, você tá lascado. Ele você também tá, tá lascado, perdido. tá? foi o ideia cê, do Vocês dois tá ferrados comigo. Essa ideia aqui de trollar foi ideia de tudo tá? Vocês dois tá ferrados. A guerra começou agora. Ah, então começou. Começou mesmo, agora vocês tá lascado comigo. Deixa muito, muito like. Até a próxima. Fui!